Nós, da América do Sul, América Central também, ia para os Estados Unidos, buscando uma melhoria de vida. E aí que esses atos começam a, a rolar no. Que bairro? Bronx, Nova York, né? Vamos dizer assim: quando os negros foram libertos, nos Estados Unidos e na maioria dos países aqui, o governo tinha um plano para eles, né? Tipo assim. Nós esprememos o suco, o que a gente vai Joga fora. Então o plano, na verdade, era que quanto mais eles pudessem é, ficar longe dos centros, se matando entre eles, é melhor. Então era uma, uma população muito, então, muito abandonada, sem estrutura, sem escola, sem lazer, sem ter o que fazer. E daí quem fez esse papel de dar o que fazer foram as gangues. Né? E também as pessoas entraram muito em gangues porque era uma forma de não apanhar. Tipo, você tem que estar com um grupo, tá ligado? Qual grupo você está? Nenhum? Você vai de todos. Tem que entrar em grupo. E é um grupo altamente envolvido com, com a música, né? Com os rolês e tal. Eu estou contando de uma forma assim, bem linear, mas deve ter muita coisa aí nesse meio acontecendo ao mesmo tempo que a gente talvez nem imagine. Nessa vinda de famílias tentando melhorar de vida, veio adolescente ainda, O vir é audipo ele fez um rolê no bairro dele, no dia onde ele morava, para arrecadar dinheiro com volta aulas. E aí acho que foi um dos primeiros rolês que aparece a questão do som, do cara que está falando juntando, das gangues fazendo as suas demarcações ali tipo, na parede e tal. Meio que isso tudo meio que junto, que seria a chamada de bloco depois. E essa, esse tipo de rolê. Os moleques começaram a fazer suas bandezas A ele o b-boy Mas ainda não tinha esse nome Quem deu... Quem deu esse nome foi o... Dizem que foi o um África Balmaca E hip hop já era uma expressão Muito usada nas brincadeiras de casca Já usava também como hip hop, né? Assim como o rap também A sigla significava Ritmo e poesia Há quem fala que já se falava